O meu nome é Marcos Barcelos, é, eu sou economista de formação, né, fiz a graduação em economia no UFRJ, é, depois de, é, mestrado em desenvolvimento econômico e doutorado em desenvolvimento econômico na Unicamp. Né. É, na minha graduação, meu interesse na área ele era um pouco ainda é, periférico, né, eu comecei entrando no tema de desenvolvimento local, então comecei estudando microcrédito, é, instituições de microcrédito, é, e depois, né, no mestrado, eu já fiz, já estava mais decidido a estudar essa questão urbana, principalmente, eu fiz um programa de mestrado e doutorado na área de desenvolvimento regional é, na Unicamp. Então, eu comecei a discutir mais a questão metropolitana, é, economia informal, economia ilegal no mestrado e no doutorado eu já parti para uma questão mais de discutir estado e planejamento, é, planejamento urbano e regional no Brasil. Bom, é Basicamente a minha linha de pesquisa tem que se enquadrar num projeto que a gente está desenvolvendo aqui na questão de financiarização urbana, então principalmente a questão de mercado imobiliário e infraestrutura urbana. Né? Então tenho procurado orientar desde é, monografias até dissertações e teses nessa área e num aspecto bastante amplo dentro dessa, é, desse tema. né? Eu oriento questão de mercado imobiliário, estratégia de incorporadoras, por exemplo, abertura de capital, como é que isso afeta as estratégias de incorporadoras. É, a questão da Sabesp também é um tema que tem interessado a gente, do né, saneamento, né? como é que tem toda uma reestruturação regulatória da Sabesp. É, e aí a gente entra na questão de governança territorial e governança corporativa. Então a gente tem tentado desenvolver é, esses temas muito à luz da discussão de financiarização, né, que é basicamente como é que é... Métricas financeiras, né, racionalidade do mercado de capitais, tem afetado é, os agentes na produção do espaço urbano e regional. Né. É, e nessa área também, nesse tema, eu tenho orientado também temas de política urbana. Né, eu tenho interesse nessa discussão de como é que você tem coalizões de crescimento dentro das cidades. Então, também tenho discussões sobre o Fundurbe, por exemplo, né, no, é, no município de São Paulo. E é uma outra área que eu tenho interesse de orientar alunos e pesquisar nessa temática também. Governança e política urbana eu acho que o BPT ele tem um papel fundamental né, em consolidar esse campo no Brasil e eu acho que a formação dos alunos ela é uma vantagem muito grande, né? porque a maioria das coisas que eu discuto nas disciplinas, por exemplo, são temas que eu vi só na pós-graduação. Né? Então, o aluno do BPT ele já tem acesso com isso, essa literatura, essas discussões durante a graduação. Né? Então, ele vai ter um, uma condição de maturar muito mais essas ideias ao longo da formação dele, da carreira. E eu acho que é um campo bastante promissor em termos de mercado de trabalho, né? tanto na área de gestão pública como nas empresas, né? no setor privado, consultorias, etc. E até pela questão da, da desordem das nossas metrópoles. Né? Então, acho que é um profissional que a perspectiva de crescimento nessa área, pela interdisciplinaridade também, né? eu acho que é, que é bastante grande, um potencial bastante grande.